gente bonita. Hoje a terceira edição do nosso programa traz um giro de Santa Bárbara e região. Lançamento de livro, bailes tradicionais e um show que teve em Piracicaba. A leitura, diria um grande sábio, que ela enobrece o homem. Sim, porque ler ele aumenta a nossa imaginação, ela estimula a criatividade, melhora o nosso vocabulário, enfim, ela tem vários fundamentos. Esse livro é um desejo muito antigo, desde a infância. Nasceu esse desejo e agora eu estou concretizando, estou muito feliz. Tá? avança, avanço sendo esse período, trabalho, reza e é, creia, é, fala sobre o poder de pensar positivo. Eu acho que é onde nos leva, é o que nos leva a agir, a concretizar nossos sonhos. Por, por, afinal, tudo que a gente faz, primeiro você pensa. Nada é melhor do que pensar positivo, antes de concretizar tudo E E nasce, é o que você realmente está querendo livro, Trabalhe, Reze, Creia, foi lançado lá no Santa Fábrica. Para mim é uma honra estar aqui, porque esse dia é tão especial, tão importante, para nós é um dia muito importante também. Somos novos, aí uma padaria nova na cidade, então receber um vento de para nós é uma alegria e uma gratidão enorme. E essa obra, ela fala sobre positividade, ela fala também sobre família e principalmente conquistas e fé. Quem lê esse livro não tem idade, tá? não é um livro que seja só para uma idade determinada. Pode ser uma criança, um adolescente ou até um ancião. Claro. Ah, vai aprender o que tem, se colocar em prática, então vai melhorar muito mais. Mas vai te dar uma visão, vai dar um brilho especial para a pessoa que está um pouco perdido, que não sabe como fazer. Tem vários ensinamentos. É, ele ensina a rezar, mas como a rezar? Você pensar, no seu... todos nós temos um deus, você pode chamar, eu não estou nem falando de religião, mas você tem um deus, é o seu deus, você vai ressaltar para o universo, Sim. e o universo vai te trazer de volta. De que maneira? Aqui tem muito, muitas, é como se fossem algumas receitas que você tem que fazer, fazer essa mudança de hábito, de pensar negativo, porque vai gastar o mesmo tempo, então aproveite pensando. Quanto Positivo, possível. claro. É, exatamente. Eu tenho mais luz? Abre meus caminhos? Com certeza. É, é um abridor de caminhos. Né? Então, se você for em prática, com certeza você vai ter um bom resultado. Você vai sentir, sentir essa diferença né? de atitude, de pensamento. E é claro que tudo vai acontecendo. Então, somente por meio da educação, do conhecimento, você consegue construir uma sociedade mais sólida. Sim. E também o momento do lazer, porque existem os livros técnicos, mas também existem os livros né, de, de neoficção, ficção. Então, assim, a literatura, a literatura ela acompanha cada fase da sua vida. Então, ele continua é, crescendo e também expandindo, porque Sim. a gente tem os livros físicos, a gente tem os livros é, digitais. E agora, no Brasil, também está começando a ganhar corpo, que são os audiolivros. que eles são voltados para dois públicos. O primeiro... As pessoas que estão caminhando, fazendo diversos afazeres e também as pessoas com deficiência, que, é, que os audiolivros para essas pessoas é a oportunidade de ter essa experiência. Que maravilha! E você, gosta de dançar? Pois é, aqui em Santa Bárbara, aqui no nosso clube, você encontra dança de salão. Eu estive lá no final de semana, dançando e prestigiando também. Quem animou o baile foi a banda Chapadão. o costume claramente que eu conversei com o responsável pelo salão o reis que deu uma palavrinha com a gente nós a já faz indo para quais quase 15 anos nós estamos aqui né, faz um baile das terça-feiras é, das 14 às 18 horas e também né, faz os um baile sábado está tendo hoje um o baile sábado aqui e de sexta-feira uma vez vez a gente faz um baile free pack e muito bom um baile muito bom dá muita muita gente aqui nossa programação eu estive também no saudosista onde teve o show da marrom ocione <SILENCIO> o que fazer você tem que programa Alge Brasil. Para você que nos acompanhou, meu muito obrigado. Para você que está me vendo pela primeira vez, seja muito bem-vindo e eu também espero que tenha gostado. E você que quer estar aqui no Alge Brasil, quem sabe, entre em contato comigo pela minha rede social. Até a próxima!